Olá, Alisson Carvalho aqui, seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou te mostrar um modelo de copy infalível para você vender todos os dias na internet com consistência e lucrar alto. Então fique comigo até o final desse vídeo que o conteúdo está sensacional e vai explodir a sua mente para você atingir novos resultados no seu negócio digital e faturar alto de verdade. E se você gostou do conteúdo do vídeo, do tema do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação nova. É. E se você quer ter acesso a um conteúdo de copy passo a passo, detalhado, acesse o meu treinamento completo em videoaulas aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Você vai receber de bônus o meu suporte VIP, a minha mentoria individual de 45 dias. Só esse bônus custa aproximadamente 3 mil reais. E você vai receber esse bônus de graça se inscrevendo no treinamento hoje. Esse bônus é limitado porque existe um número pequeno de pessoas que eu posso dar suporte VIP passo a passo individual via WhatsApp. Então se você está vendo esse vídeo depois e o bônus já acabou, foi por conta que ele é realmente limitado. É só para os primeiros que vê a sua oferta e se inscrever o mais rápido possível. Porque você vai receber a minha mentoria individual ajudando passo a passo em tudo para é, elevar o nível do seu negócio digital para você aprender todas as estratégias de copy que eu uso e que eu aplico na prática para você vender todos os dias então se inscreva agora mesmo no meu treinamento completo passo a passo e adquira hoje esse bônus sensacional que é o meu suporte no seu WhatsApp meu suporte VIP via WhatsApp vamos para o conteúdo do vídeo é, esse modelo de copy eu aplico em praticamente toda a estrutura de vídeos curtos, de é, textos pequenos, porque ele funciona muito bem para esse tipo de modelo. Mesmo que você não conheça nada de copy, se você aplicar esse modelo para a sua copy, para um vídeo do YouTube, até para uma, um texto do Instagram, uma legenda do Instagram, você vai perceber que os resultados vão melhorar bastante. Eu estou falando do funil AIDA. Atenção, interesse, Desejo e ação. Se você pegar esses quatro elementos, estruturar na sua copy do jeito certo e aplicar na prática do jeito que eu vou te ensinar aqui até o final desse vídeo, você vai vender bastante, vai vender muito mais do que você vende hoje. Primeiro elemento do funil desse modelo de copy: atenção. Como você vai fazer para despertar a atenção das pessoas que se interessam por aquilo que você vende, para o seu tema, o seu nicho de mercado? O primeiro grande passo desse turninho é você despertar a atenção das pessoas, chamar a atenção de alguma forma. Então, isso aqui você vai gastar energia, você vai parar e pensar, como eu faço para chamar a atenção das pessoas para a minha oferta, para o meu conteúdo, para as pessoas é, tirarem um pouco de foco outras coisas e voltarem a atenção para a minha oferta principal. Isso acontece muito através dos títulos. Você tem que gastar um tempo desenvolvendo títulos melhores para o seu negócio, para as suas ofertas, para os seus anúncios. É importantíssimo o título da sua copy. É uma das partes mais importantes da copy é o seu título, porque é a primeira coisa que a pessoa vai ver e é aquilo que vai dizer se você vai conseguir chamar a atenção da pessoa ou não. Então, esse primeiro passo do funil, que é a atenção, você vai estar tá muito ligado à questão do seu título. Se você desenvolver um título de impacto, um título que realmente faça a pessoa... Ficar curiosa para saber mais sobre aquilo, você vai conseguir chamar a atenção da pessoa de primeira Mas se você fizer um título comum, um título mais do mesmo que já tem por aí no mercado Você não vai conseguir se destacar entre a concorrência do seu nicho Então, esse primeiro passo, eu gosto de falar muito nisso Que para chamar a atenção das pessoas, para prender a atenção das pessoas Você tem que criar um título de impacto Veja o título desse vídeo Modelo simples de cópia infalível para vender todos os dias e lucrar alto. Eu apliquei aqui esse modelo que eu estou te ensinando agora. Perceba. Um momento. Perceba. Só pelo meu título. Modelo simples de cópia infalível para vender todos os dias e lucrar alto. Se você se interessa por vendas, se você quer lucrar mais, se você interesse em aprender mais sobre copywriting isso aqui vai te chamar muito a sua atenção porque foi um título estrategicamente pensado para chamar a atenção você vai pegar é, esse modelo de título que eu fiz e vai replicar em seus negócios em suas chamadas para ação em seus títulos para que você quando é, colocar sua oferta no ar as pessoas também sintam impacto ao ler aquilo que você está expondo então esse primeiro passo é importantíssimo, atenção, se você não conseguir chamar a atenção das pessoas, os próximos três passos não vão conseguir fazer efeito nenhum. Então, vamos para o próximo passo, interesse. Após chamar a atenção das pessoas, o seu conteúdo é o que vai fazer com que a pessoa continue te ouvindo. Se você é, consegue, de primeira, criar um título forte que chama a atenção das pessoas, que as pessoas vão parar um pouquinho mais para te ouvir, é nesse momento que você tem que entregar um conteúdo de qualidade, é, que você tem que mostrar que você entende o que está falando, para que as pessoas continuem te ouvindo, continuem prestando atenção naquilo que você está explicando para ela, mostrando a sua solução e mostrando que você realmente tem propriedade para falar com convicção sobre aquele assunto, sobre aquele é, nicho específico, sobre aquele tema que você se propôs a falar no título. Então, isso Passa muito isso do interesse das da pessoas continuarem interessadas naquilo que você está dizendo Passa muito pela questão do conteúdo que você tem a, a passar, daquilo que você tem a ensinar Então vai através da sua experiência, do seu conhecimento de área Que a partir disso você vai conseguir prender o interesse das pessoas E fazer com que ela fique até o final na sua oferta, no seu vídeo do YouTube No seu conteúdo do Instagram, leia texto até o final engaje bem mais com você, essa questão de interesse passa muito pela questão do conteúdo e da sua experiência, da sua qualidade de ensino, da sua metodologia de explicar as coisas. E a parte do desejo, aqui você vai é, aplicar técnicas de copy para fazer as pessoas desejar de uma forma forte, de uma forma contundente aquilo que você está oferecendo para elas, seja é, ficar até o final de um vídeo, seja comprar o seu produto no final, se você é, tá aplicando esse modelo AIDA para vender um e-book, por exemplo, digamos que você vai pegar esse modelo AIDA que eu estou ensinando hoje e vai aplicar para vender um e-book. Você criou um título bacana, um título que realmente chama a atenção das pessoas que causam impacto. É, através da sua cópia ali, você já tem um conteúdo que vai prender o interesse das pessoas, que você vai ensinar as pessoas de uma forma simples, de uma forma fácil de entender, você vai deixar a pessoa ciente, que você entenda aquilo que está falando, e a partir disso, você vai criar. Um desejo nas pessoas com o que? É, mostrando os benefícios do que você tem a oferecer, nesse caso que eu estou dando um exemplo de e ebook. Você agora vai começar a fazer as pessoas imaginar os resultados que ela atingiria se comprasse aquele ebook que você está vendendo. Vamos ser mais específico ainda. É, imagine que esse e-book que você está vendendo é do nicho de emagrecimento. Você está vendendo um e-book com algumas receitas, com algumas dicas para as pessoas perderem peso. Então já na parte da atenção, você conseguiu prender as pessoas. No interesse você desenvolver a sua cópia, a sua oferta, foi mostrando que tem conhecimento do assunto. Agora na parte do desejo, você vai fazer as pessoas quererem aquilo ardentemente, desejar de uma forma muito forte aquilo que você está oferecendo, a sua solução específica. Então você vai fazer as pessoas se imaginar. Com os resultados que elas vão atingir através do conteúdo do seu ebook, o resultado final. Então você vai fazer a pessoa imaginar ela com de 5 a 8 quilos a menos, vai fazer a pessoa se sentir muito mais autoconfiante, com a autoestima renovada, sentindo bem com o seu corpo através. Da visualização, você vai falar frases como Imagine quando você atingir o resultado que você tanto sonha Imagine quando você é, conseguir novamente é, caber naquela calça que você não cabe há anos Então você vai fazer a pessoa desejar aquela solução de uma maneira ardente Fazendo a pessoa imaginar A imaginação das pessoas é poderosíssima E nesse caso, se você usar a questão da imaginação de forma eficiente e eficaz Você vai fazer as pessoas... É, pensarem muito na sua solução e querer realmente aquilo que você está vendendo de uma forma muito impactante e elas vão desejar muito aquilo e a parte final talvez seja a parte mais importante de todo esse funil na verdade as quatro partes estão interligadas só que a parte final é a hora que você vai fazer a pessoa tomar ação de comprar se as pessoas é, se interessou pelo que você falou você chamou a atenção, primeiramente, chamou atenção bastante. Se interessou por aquilo que você foi desenvolvendo. Criou um desejo forte ali. E agora é hora de você fazer o seu pitch de venda, a sua chamada para a ação, para você fazer a pessoa realizar aquilo que você quer realmente. Seja é, comprar o seu produto, seja fazer a pessoa se inscrever na sua lista de e-mails ou de WhatsApp. Então vamos lá. Nessa última parte do funil, na parte da ação, você vai... É, chamar as pessoas para se inscrever naquilo que você está oferecendo vamos continuar o exemplo do ebook de emagrecimento após você desenvolver a sua cópia para você desenvolver um interesse ardente criar um desejo forte você vai agora convidar as pessoas para finalizar a compra é nesse momento clique no botão abaixo e adquira o e-book agora com a promoção os, é, os bônus e Aproveite essa oferta única antes que acabe. Um exemplo simples de ação. Então, nesse momento, você vai fazer as pessoas saírem do ponto A para o ponto B. Se as pessoas ficam até o final, você vê que o funil AIDA, ele é um funil por quê? Porque muita gente entra na parte da atenção. Você conseguiu chamar a atenção de muitas pessoas. A partir disso, vai diminuindo. Algumas pessoas continuaram com interesse naquilo que você estava tá oferecendo. Ok. O desejo, é menos pessoas ainda do que no início tiveram aquele desejo ardente pelo seu produto. E a parte da ação são poucas pessoas que vão tomar a ação realmente daquilo que você está oferecendo e vão comprar de você e vão inscrever na sua lista. Por isso se chama funil, porque a parte de cima vai diminuindo até que vai se afunilando e fique poucas pessoas no final disso. Só que essas pessoas são as que realmente vão colocar dinheiro no seu bolso, vão trazer lucro para o seu negócio, para a sua empresa. Então essa parte aqui é importantíssima, você fazer um pitch de vendas com convicção, uma, uma chamada para ação forte, uma, uma chamada para ação contundente, específica e clara. É, praticamente em tudo que eu crio, eu faço chamadas para ação. Se você é, co começou a assistir esse vídeo do começo até o fim, você já percebeu que no começo do vídeo eu fiz algumas chamadas para ação. Eu é, falei para você se inscrever no canal, ativar o sininho... Ativar a notificação e também falei sobre o meu treinamento completo, passo a passo em copyright e sobre o meu suporte VIP que você vai ganhar se entrar para o treinamento ainda hoje. Então isso já foi uma chamada para ação no começo do vídeo. Eu apliquei esse modelo ainda, mas de forma diferente. Se você é, começar a aplicar a CTA, que é o crowd rating, que é a chamada para ação, em tudo que você oferece, em tudo aquilo que você cria de conteúdo, as pessoas vão é, gerar muito mais resultado para o seu negócio do que se você evitar essa chamada para ação. A chamada para ação é uma parte muito importante da oferta, da venda, que é a parte da finalização. Então, pegando esse modelo de funil. Estruturando dessa forma, você pode aplicar para qualquer coisa. seja, para um vídeo do YouTube, como eu te mostrei aqui, que eu estou aplicando esse modelo. Nesse vídeo hoje, justamente, você pode aplicar isso para os posts do Instagram, na legenda do Instagram. Você pode aplicar isso para a sua lista de e-mails, ao criar uma campanha com esse modelo simples. Você vai conseguir é, chamar as pessoas, é, aumentar o interesse, criar um desejo ardente. E no final, faz a chamada para a ação. Levando as pessoas até o botão de compra Até fazer a ação que você realmente quer que elas façam Aplica esse modelo na prática E veja os resultados fluírem para o seu negócio digital De uma forma que você nunca viu antes Esse modelo simples e eficaz Vai colocar mais dinheiro no seu bolso Pelos próximos dias, pelos próximos meses De forma que você consiga ver na prática O poder de um método O poder de um passo a passo Agindo sobre o seu negócio Então se você quer aprender na prática, passo a passo, em detalhes sobre copyright, funil de vendas, estratégias eh, americanas para você aplicar no seu negócio digital ainda hoje e começar a vender mais pelas próximas semanas, pelos próximos meses, pelos próximos anos, clique no link que está na descrição desse vídeo e acesse o meu curso completo, o meu treinamento passo a passo, onde você vai receber de bônus a minha mentoria individual de 45 dias. Só essa mentoria, se você quiser contratar ela separadamente, custa 3 mil reais, 2.997 reais. Mas, adquirindo o treinamento completo hoje em vídeo, você vai ganhar ela como bônus. Eu separei esse bônus especial para os primeiros que se inscreverem, mas esse bônus é limitadíssimo, porque não tem condição de eu manter esse bônus por muito tempo, por conta da questão do tempo. Eu não vou ter tempo disponível para é, dar suporte VIP a muitas pessoas, ao longo do tempo, então esse bônus é apenas no início, vai chegar um momento que eu não vou conseguir é, entregar mais esse bônus, e se você está vendo esse vídeo é, muito tempo depois que ele foi gravado, provavelmente esse bônus já acabou e você perdeu essa oportunidade, mas tudo bem, você ainda pode clicar no link e ter acesso a todo o material do treinamento completo. Porque esse treinamento vai realmente mudar a sua vida, vai mudar o jeito de você enxergar Copywriting Você vai se especializar nisso, você vai ter acesso às melhores estratégias Vai ter acesso ao que eu aplico no meu negócio E o que me faz vender todos os dias na internet com consistência há bastante tempo Clique no link e se inscreva agora Além do bônus especial da minha mentoria individual Você vai ter a segurança de ter uma garantia incondicional de 30 dias O que isso quer dizer? Quer dizer se você clicar no link agora Finalizar sua inscrição, você vai ter 30 dias para assistir todas as aulas do treinamento, começar a aplicar na prática, testar no seu negócio digital, nas estratégias. E se não gostar do que viu, basta alguns cliques, basta um e-mail que você vai receber 100% do seu dinheiro de volta. Simples assim. É simples assim. Você vai receber 100% do seu dinheiro de volta se não gostar. Então você tem essa segurança de 30 dias de garantia tem um bônus especial e vai ter o acesso ao treinamento completo passo a passo em videoaulas em alguns pdfs para te ajudar na prática, clique no link desse vídeo aqui e adquira agora mesmo o meu curso completo em copywriting, se você gostou desse conteúdo, eu espero que você já tenha se inscrito no canal, já tenha ativado o sininho. E fique comigo para os próximos vídeos que vão ser cada vez melhores, esse conteúdo vai ser cada vez melhor para realmente te ajudar a vender mais, para aplicar na prática algumas estratégias de cópia, de tráfego que eu aplico na prática, que eu já dei resultado e eu quero te ensinar isso também. Esse vídeo de hoje, é, eu espero que tenha realmente aberto sua mente, te mostrado caminhos para aplicar isso na prática e fazer com que você venda mais com consistência, com previsibilidade. Vender com previsibilidade é o que vai te trazer uma segurança para ver o seu negócio digital mudar de patamar nos próximos meses, nos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, é, não deixe de deixar o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, aproveita e ligue esse vídeo para um amigo, para um empreendedor digital que está nessa luta, nessa busca de vender cada vez mais. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.